Olá, companheiros e companheiras. O governo Bolsonaro compra 5 bilhões de reais em carros blindados de uma empresa italiana diante do cenário que passa os trabalhadores da Avibraz. Nós achamos que isso é um tremendo escândalo. Se o governo tivesse comprado os 98 carros blindados que compra da empresa italiana da Avibraz, que fica aqui no Vale do Paraíba, isso com certeza faria com que além de gerar emprego, o pagamento do salário dos trabalhadores fossem efetivados. Amanhã, nós temos a Assembleia de Credores da Recuperação Judicial. Os trabalhadores da Avebras estão indo para o quinto mês consecutivo sem receber nenhum centavo de salário. E a companheirada está em luta desde o mês de março junto com o sindicato na defesa dos empregos, na defesa dos direitos e pelos pagamentos do salário. Nós enviamos carta para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e nós exigimos que o presidente eleito sente com o sindicato e discuta a situação da Avebras que é uma importante empresa do setor de defesa, mão de obra qualificada, grande tecnologia e nós não podemos ver essa situação do jeito que está. E infelizmente o atual presidente não fez nada e a gente exige do Lula que tenha uma postura diferente. Nós também seguimos a nossa campanha pela estatização da Avibraz. O governo tem que investir nesta empresa. Enquanto ela tiver na mão do capital privado, é esse tipo de precarização para os trabalhadores. E nós do sindicato convocamos todos os trabalhadores da Avibraz, aqueles que estão na fábrica, aqueles que estão de layoff, para amanhã, 11:30 h 30 estarem na sede do sindicato, porque meio-dia é a Assembleia de Credores da Recuperação Judicial, onde o sindicato representa todos os trabalhadores. Seguiremos nessa batalha até o final.